Olá, atenção. Hoje quero fazer um apelo aos motoristas. Nós pedimos encarecidamente que os senhores nos respeitem no trânsito. Então, motoristas ao ultrapassar um ciclista, os carros devem manter uma distância lateral de um metro e meio. Além disso devem reduzir a velocidade. Isto é lei. Olha lá hein, motorista, respeite o ciclista ele pode ser um campeão. Pode ser seu filho, seu amigo seu sogrão, primo do seu amigo. Ou até mesmo um trabalhador que está voltando do trabalho para sua família. Quando passar por um ciclista incentive, cumprimente ele vai adorar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigado a todos.